Pesquisadores da Alemanha trouxeram aqui para São Paulo um projeto que pode ajudar a capital a ter mais informações sobre o tempo. Isso em cada bairro nosso. É uma caixa, uh, mede, por exemplo, temperatura, radiação, ultravioleta. É como se fosse uma mini estação meteorológica, só que mais simples, mais barata e portátil. Legal, né? São 11 já espalhadas por São Paulo. Uma delas está no Parque de Ciência e Tecnologia da USP, na Vila Água Funda, Zona Sul. E a Flávia Freire está lá e conta pra gente como é que funciona esse equipamento. Legal isso, né, Flávia? Boa tarde. Muito legal, Tralho. Boa tarde para você, pessoal de casa. É muito bacana esse projeto e essas caixas que estão sendo testadas aqui em São Paulo, elas têm mais ou menos o tamanho de um tijolo. E como você disse, elas são uma versão portátil de uma estação meteorológica convencional como essa aqui. A gente não tem a caixa aqui com a gente, porque aqui na USP, ela foi instalada no alto daquele prédio ali, mas a gente fez imagens para vocês verem. elas têm Ela tem vários sensores eletrônicos que medem as condições atmosféricas, como você falou, temperatura, umidade do ar, é, várias coisas, né, radiação também. E olha, essa aqui, uma estação convencional como essa, deve sair por 20 mil reais e precisa de um espaço grande para funcionar. E a caixa sai por menos de 400 e pode ser colocada no alto de um prédio, no alto de uma casa. E olha, a estação oficial aqui de São Paulo é a do Inmet que fica no mirante de Santana, na Zona Norte, mas tem também as estações da Prefeitura. Eu estou aqui com a Samanta, que ela é meteorologista aqui da USP, e estava me dizendo que essas caixas podem ser muito úteis aqui para São Paulo, né? Sim, muito úteis. A cidade é muito grande, né, com microclimas diferentes, né? Então, a presença de mais possibilidades de se fazer é, medições de, das condições meteorológicas é sempre muito bem-vinda, né? Ainda mais um projeto como esse, que é open source, isso significa que estudantes podem fazer em casa também. Obrigada. E a Samanta também disse que elas não vieram para competir com as estações convencionais, vieram para somar. Veja mais sobre a caixa na nossa reportagem. As 11 caixas espalhadas para monitorar as condições climáticas da capital estão em unidades da USP e em colégios particulares. Um deles é este, na Zona Sul. A caixa está instalada no alto do prédio. Todos os dados captados aqui vão parar num programa de computador e são atualizados a todo minuto. E é uma série de sensores. Então nós temos esses sensores de radiação ultravioleta, pressão atmosférica, umidade relativa do ar... Podemos medir também a temperatura ambiente, luminosidade. O interesse dos alunos fez com que o projeto virasse tema de estudo em disciplinas como ciências, física e tecnologia. Uma novidade que surpreendeu o Gabriel, acostumado a fazer exercícios de eletrônica. Na verdade, tudo que tinha aqui eu nunca tinha visto na minha vida, só os fios e tal. Mas foi muito legal porque eu entendi... Como funcionava. O Giancarlo diz que a caixa fez ele quebrar a cabeça. Um fiozinho de cobre que você não sabe nada sobre ele, uma luz de LED assim, pode depois uh, resultar numa informação que você nem imaginava que poderia ser adquirida por ali. A caixa foi criada pelo Instituto de Geoinformática da Universidade de Münster, na Alemanha. Uma das representantes do projeto aqui no Brasil explica que envolver a sociedade é um dos objetivos dos pesquisadores alemães, que colocaram isso tudo em prática. Mas o principal mesmo é ampliar a área de cobertura das estações. Todos os dados levantados, tanto na Alemanha como aqui, eles são recolhidos é, num site online que está disponível para qualquer um.